vai falar, vamos jogar na bola, vamos vamos Não, pra cá. Tomando porque ele cachorro. Esse é ontem, nem atrás, velho. Dez, velho. Adi, atrás da faixa, tá? Aí galera, quem vier pro lado do, da, da, da Praça do Semig aqui ó, o animal direto passou direto aqui ó, caiu de caiu da na trincheira Pra ver aqui ó, Filmagem mais perto aqui, tava filmando o policial deixou filmar não, vou chegar mais perto aqui, aí Aqui, ó o lado de cima, ó Como é que esse cara fez aí? Vacilo, né, mano? Mas é que passou? Só pode ter sido de fechado, de fechado de... né? Só que ele vem descendo ou foi? Foi? Ah, não sei não, cara Perdeu, foi, será? Descendo? É porque vai comer metrô, só. Deve ter dado descendo Deve ter fechado ele ali é. Deixa eu tentar filmar aqui O policial mandou eu parar de filmar ali, né? hein? É. Aí, galera, ô o cara caiu de lá, cara, ó O cara caiu da, da trincheira de lá, ó Aqui não é pra chegar muito perto, não Mas disse que é um pessoal bem machucado aí isso que é um pessoal bem ruim aí Olha ah, lá, tem uma dona nem no ônibus ainda Com a cabeça cortada, lá Tá vendo, ó Olha lá essa é corrida ainda não, é não Tá vendo, Que perigo, hein você tá passando a hora, a gente passa toda hora aí, ó Tem que tomar cuidado, hein Pessoas ficarem em cima de um carro Mata na hora, cara Acabou de acontecer Acabou de acontecer, acabou de passar É isso aí Vamos lá, pedindo o a... papai do céu para nos guardar e... Vamos lá